Fala galera, difícil bem com vocês Galera, tô aqui ó, na minha cozinha né Sempre faço vídeo aqui na minha cozinha E ele está ó, o meu filtro Que o vídeo passado eu mostrei pra vocês Chegou aqui, eu abri, montei Tá aqui ó, e agora eu vou colocar água né galera Já coloquei né, as primeiras águas Que o fabricante recomenda Que pelo menos cinco 5 filtragem Não beber, deixar ele filtrar né E jogar fora para tirar aquele gosto de, de terra, aquele gosto bem forte do barro, da vela também, né? Então, vou colocar a água aqui, mostrar para vocês. O espacinho aqui ficou, ficou bem pouquinho, mas vai dar. E a água, galera, que eu tô usando, ó, é água aqui, ó, da torneira mesmo, viu? Já que é para filtrar. Então, estou usando água aqui da torneira. Aí, E agora, vou colocar aqui, ó. Pera aí, pera aí. Deixa eu trocar aqui a mão. Deixa eu trocar aqui a mão. Aí, galera, agora eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem, ó, No filtro, ó. Ó. <risos> Legal. Chegou, deixa encher, né? Bora encher Já começa, ó O barulho pingando ali já, ó Já tá frutando Então vai lá, bora Aí pronto galera ó, já tá cheinho, mostrar aqui para vocês ó, Olha lá, ó. cheio no limite dele aqui, 6 litros e já dá para ver ó, dá para ver não né galera, dá para escutar ó. o barulho ó. <risos> Ei tempo da roça agora que eu lembrei viu, tempo lá que tinha esses na roça, muita recordação. Então é isso galera, o vídeo aqui hoje eu coloco o dado aqui para ele já tá com um pouquinho aqui, vou ver para vocês verem. Peraí, um aqui. É, é que essa que já tá aqui foi das que eu tava jogando fora, né, para limpar o, a, a vela. Mas já tem um pouquinho ali, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha ó. Ó que legal, ó, tá vendo? Já tem água, água fritadinha e ó a qualidade, galera, ó transparente, limpinha e tem aquele cheiro de poço, não tem? O barro deixa aquele gostinho bem legal aqui ó e outra água fica fresquinha pode estar tá o caluzão como é a argila aqui ó Eu vejo que ele tem mudou de cor ó Vai. Vai a diferença aqui a água fica sempre fresquinha hum Muito bom, aquele gostinho de poço, aquele gostinho de água natural, né, mineral, amei. Tá aí galera, então deixa aquele seu like, gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo com outras pessoas, deixa comentários e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!